Mano, eu fiz esse som aqui, tá ligado? É uma paródia, né, da música do Borges Toda a satisfação aí pra ele, tá ligado? Eu vou deixar os créditos aí embaixo E, mano, isso aqui é totalmente feito por fã, tá ligado? Mas, espera aí que vocês gostem Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal E, mano, é nóis, vamos pra cima, tá ligado? Só pega Não é cópia do Borges E... Yep. Espada na ponta da boca, se fecha com o tira vai ser muita bala. Foda-se, apastou no puro ódio da tropa. O Tia é tubira que mata. Flot ciclando, fuga no spam. Vira o e o tira vai capotar. Fala que é mó pica, mó marra de brabo, entorpear na vila e tentar me pegar Quando nós Flamengo muito sangrento, famosa na vila por mata limão Chaca girando na fonte dos cria, madara safado, sai da vila então Confesso que guarda a vida de crer, dinheiro de não quer demais Fazer demais com o jiu proibido, sobe na madruga nova, vai ver quem cai Espada na girando, girando na fonte dos cria, madara safado, bala, sai da vila pode então Poder ser pastor no puro ódio da tropa, o do Bira que mata Chapada na ponta se fecha pro tipo, tia vai ser muita bala Foda se afastou no puro ódio a tropa O tia rapaz que mata Yep, yep, uh, uh. Tá fogando, hashing, toca os corpos do tia aqui hoje Que tal tá PT? eu nunca vi um rock que tão foda Já para, já para, já para aqui Feito é balão, joguei na orelha Pro meu irmão rach acender Cria da guerra, cabelo na regra Desde menorzinho, não gostou desse jeito like, de rafé Tô lá de pra brabão de enfrentar Se vacilar, o zumbu que vai te matar O necro de olho sem se não vacila, o dia é traíra Não tem desenrolo, tupira. Yep Tupira yep. Já uh, brota na uh. vila Morre o um dia, tropa sem jus, sou cria da vila Hokage Espada na ponta da boca e se fecha Apasto no puro ódio a tropa, o terto biraque Na ponta da boca, se fecha, curtirra, vai ser muita bala. Foda-se, apastou no puro ódio, a tropa. O dichorto bira que mata. Na ponta da boca, se fecha, curtirra, vai ser muita bala. Foda-se, apastou no puro ódio, a tropa. O dichorbira que mata. Na ponta da boca, se fecha, curtirra, vai ser muita bala. Foda-se, apastou no puro ódio, a tropa. O dichotô bira que mata. Jaca girando na fança dos criamadara safado, saitável então. Chagas girando na força do Escria madara, safado, sai da vela, então Espada na ponta da boca, se fecha com o vai ser muita bala Foda-se a pastor, no puro ódio a tropa, o tia Tobira que mata Espada na ponta da boca, se fecha com o vai ser muita bala Foda-se a pastor, no puro ódio a tropa, o tia Tobira que mata